Olá, você que acompanha o canal Vidas Incríveis. Eu sei que deu uma sumida nesses últimos dias das redes sociais, do YouTube, mas foi por alguns motivos pessoais. E eu volto hoje com um vídeo novo é, intitulado Porque se afastar é bom ou ruim? Sei que muitos não sabem a respeito desse tema, outros têm curiosidade, mas eu vou revelar. Os pontos positivos e negativos do porquê se afastar é bom ou ruim. Então, me acompanhe a partir de agora para descobrir essa resposta. Em alguns casos, se afastar faz bem, permite com que nós possamos pensar melhor, refletir a respeito de alguns assuntos, algumas coisas e pensar em novas ideias, até ser um pouco mais criativo. E isso vai despertando um outro lado da gente, um lado que talvez até não saibamos que temos, um lado mais vivo, um lado mais criança, um lado mais curioso, e por aí vai. Se afastar também, é, às vezes de alguns problemas, algumas situações ruins que estão acontecendo, pode ser também uma coisa boa, porque você acaba não se envolvendo diretamente em relação a alguns problemas que também não lhe dizem respeito. Então, sabendo como é, controlar essa situação, vai ser benéfico para você. O porquê que se afastar em alguns casos é ruim? Em alguns casos pode ser ruim, porque as pessoas não aceitam muito bem o afastamento e às vezes em algumas situações, se afastar é o mesmo que omitir, ou é o mesmo que não expressar sua opinião, ou mostrar qual é o seu posicionamento, então para esses casos pode ser um pouco ruim sim, então deve-se ter um certo controle quando você for decidir se afastar por algum tempo de alguma coisa. No meu caso eu fiquei afastado do canal e das redes sociais por alguns dias Isso me ajudou bastante porque eu não estava me sentindo muito bem E eu acabei podendo ter novas ideias e algumas coisas novas, visualizar coisas diferentes Contanto que a primeira coisa que eu estou fazendo é fazer um vídeo hoje Eu sei que isso pode me ajudar, pode me ajudar sim, claro isso como qualquer outra coisa independente se for para mim ou se for para você é, veja o que você pode fazer o que você pode extrair de bom com um tempo afastado longe às vezes uma quebra de rotina é necessário para gente para que possamos refletir e ver com outros olhos de uma outra maneira algumas situações se você gostou desse vídeo deixe seu like inscreva-se no canal e continue participando do canal Vidas Incríveis através das redes sociais, que se encontram abaixo. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com as suas pessoas conhecidas, amigos e familiares. E que você dê aquele joinha para ajudar o nosso trabalho aqui em relação ao canal e as redes sociais. Cada, cada like é uma contribuição a mais. É uma, um resultado positivo que eu sinto que eu estou trazendo, não só para mim, mas para vocês. É uma maneira de eu verificar o quão bom está sendo o meu conteúdo. Agradeço você. Até mais.